Ter postagens nas redes sociais que transmitam a mensagem clara ao seu cliente é primordial para que você tenha sucesso no seu negócio. Mas Marta, como se faz isso? Eu posto todos os dias e não tem um diacho de cliente que entre em contato comigo. Palma, palma, não preenemos cânico. Vamos te ajudar nessa empreitada. Neste vídeo lhe mostraremos o que você não deve fazer em um post, mostrando quais elementos o deixam pobre e ineficaz. Eu sou Marta Marinelli e este é o canal do Bonfim Studio, com ideias para melhorar seu negócio e dar aquela forcinha que você precisa em marketing digital. Primeiro de tudo, excesso de texto. Não adianta ficar colocando todas as informações num post só. Além de desinteressante para quem está vendo, dá a impressão de descuido ou falta de critério. Lembre-se que há uma guerra por atenção no feed. Se seu post tem excesso de informações, a tendência é que o usuário se perca e passe adiante, sem ter encontrado o que procurava. O segundo pecado mortal é excesso de imagens. Tal como o item anterior, também é um problema, mas com um agravante. Ele brigará por espaço com o texto, ou seja, uma verdadeira lambança. Se você Além de unir esses dois problemas, excesso de texto e excesso de imagens, ainda colocar o texto em cima da imagem, só posso dizer uma coisa. O decantaraba canto decanto -la, la la cova. Posts cleans com uma imagem de boa qualidade e com pouco texto, pode ter certeza, terá mais chances de que o internauta pare para saber mais a respeito. Afinal, ele já possui um olhar treinado para identificar o que é Mambembe e o que é uma empresa realmente séria, já que usará o critério de comparação com outros posts. Falta de contraste. Em nosso primeiro vídeo, já falávamos sobre a importância do contraste no design. Deixarei... Deixarei o card aqui ao lado para você rever. E a morte anunciada para seu negócio é não ter contraste do fundo com o texto ou a imagem, como neste exemplo. Você consegue enxergar logo de cara as informações? Junte a isso a constatação científica de que as pessoas permanecem apenas nos 3 segundos iniciais, decidindo se seu post ou qualquer tipo de anúncio é interessante ou não. Você não estará facilitando sua vida ao criar o impeditivo visual. <risos> se ela não conseguir ler ou compreender do que se trata, perdeu a oportunidade de impactá-la. E o avião está passando. A quarta é transmitir uma mensagem confusa ou inverídica. E não adianta depois recorrer a um advogado no desespero. Coloque dados verídicos e que agregam ao negócio. Conheça também as políticas de privacidade de cada rede social. Isso ajuda a saber o que pode e não pode. A leitura é longa, mas vale a pena. A quinta dica do que não fazer é post sem unidade visual. Achou que não é unidade visual? Achou errado, otário! Vou resumir uma palavra só, Rogerinho. Bobo! Some aos anteriores e faça o sepultamento do seu negócio nas redes sociais. Todo o seu esforço em ter um apelo correto para vender seu produto ou serviço, estruturar a equipe destinada a verba e público para isso, vai tudo por água abaixo quando o primeiro contato que o usuário tem com a marca não se mantém com uma identidade visual que converse com seus produtos ou serviços. O telefone está tocando, vou ter que atender. Alô? Eu já ia falar disso. Assunto sem apelo. Sim, eu ia falar. O que, que não deve fazer, tá bom? Tá ok, tá ok, tá ok. Falou, tchau, tchau. A sexta dica. O que não fazer? Se o assunto abordado não tem apelo, é como estar ausente, tomando o tempo do internauta à toa. Use palavras ou imagens que chamem a atenção do seu público E acrescente algo de interessante O que não se deve fazer? A sétima dica do que não se deve fazer O timing contraditório Aqui os exemplos são muitos E muitos deles têm um fundo proposital para causar polêmica E trazer seguidores Mas que geram muita discórdia no meio Pois uns que são bem pensados têm seu êxito Agora outros que por falta de informação básica como pesquisar no Google, geram grandes discussões, mais auxiliar a marca a vender, necas, ou seja, muito barulho por nada. Confira essa e outras matérias que produzimos para te ajudar a entender este louco mundo do marketing digital. E se você gostou deste vídeo, dê uma curtida, compartilhe com amigos, família e até aquele colega da Happy Hour. E para contratar nossos serviços, entre em contato conosco via WhatsApp ou pelas redes sociais. Tchau e até mais!